Não existe nada novo debaixo do sol. É o que está relatado em Eclesiastes. Não há nada novo debaixo do sol. O que foi, o que é, já foi. E o que há de vir, já foi também. Não há nada novo debaixo do sol. E para fechar aqui a matéria, esse assunto ele foi muito comentado em um evento em São Paulo. Ah, e ali, nesse evento, tinha é, muitos técnicos, é, muitas pessoas capacitadas no assunto. E essas pessoas começaram a dizer que, de fato, isso é possível que tenha acontecido. Então vou ler aqui um trecho para gente, olha só. O assunto foi muito comentado em um evento em São Paulo, no metaverso da loucura. Em um painel, 90% dos presentes, entre eles, doutores em ciberespaço, especialistas em metaverso e desenvolvedores afirmaram que o fato que o mundo afora foi classificado por alguns como pirotecnia poderia mesmo ter acontecido.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 Mesmo com esses registros, são questões ignoradas que não vêm a público. Aí nós vamos ler um trechinho aqui para entender que as coisas que existem hoje, a tecnologia de hoje, ela não é tão nova assim, tá? Ou seja, a tal inteligência artificial não é tão artificial assim quanto se pensa. Mas voltando aqui para o caso dos robôs que guardam